Às vezes acontecem umas coisas boas que a gente não espera, né? Como séries serem descanceladas. Essa semana a gente teve a notícia maravilhosa que o Undertale Time vai voltar. É, não é todo dia que a gente tem coisa boa acontecendo, mas já que a gente conseguiu né, o retorno da série maravilhosa, a gente vai comentar um pouquinho tanto do retorno dela quanto essa nova onda de toda hora descancelar séries. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E isso é o TV naquele like para pra vocês se inscreverem porque isso ajuda muito o nosso canal, assim como compartilhar e apertar o sininho porque é ele que vai dar as notificações quando sair vídeo aqui no canal, vamos lá? Vamos lá! Eu acho que todo mundo meio que não acreditou mais que esse morto ia voltar, mas ele voltou assim, estou muito feliz. Venceu Jesus Cristo. Sério, sério, entrou assim no hall com Jesus Cristo de retornos maravilhosos, só que vamos já deixar claro que não vai ser na mesma emissora, não vai ser na Netflix, mais. um outro canal vai pegar a série e já foi dito que a produção, pelo menos a parte financeira, vai diminuir um pouquinho, então a qualidade da produção vai ter uma diferença, só que vamos combinar, a gente ainda tem a série, a série existe e ela tá fazendo um trabalho dela incrível e importante de visibilidade em várias Coisas. E todos os produtores vão estar lá, a criadora da série vai continuar lá, os atores vão continuar. Então assim, vai ser uma perda pequena pra gente conseguir ter a série de volta. É, Já teve um debate um pouquinho que pelo menos não vai ser todo mundo do time de escritores que vai voltar, porque assim que a série foi cancelada, as pessoas, pelo amor de Deus, elas têm empregos a procurar, têm <risos> contas a ver. pagar. Então assim, algumas pessoas pegaram outros contratos, foram pra outros projetos, então assim, eles pegaram o máximo que eles puderam Deve ter uma, uma diferença no final, claro. Assim, perspectivas novas Sim. e diferentes, mas temos Wanda Time, gente. E temos a galera que, assim, o cerne de Wanda Time tá lá. E saber que isso valeu tanto que depois de três meses as pessoas falaram: não, a gente vai trazer de volta. E foram três meses longos. Foram três, três meses longos. longos. Foram três meses já assistindo todos os tweets de Save One a Time. Eu falava: cara, não vai dar. A gente tenta, mas não vai dar. Antes de eu fazer esse vídeo, a gente teve um pequeno debate sobre fazer ele ou não. Porque a gente tem outro vídeo falando um pouquinho, meio que o posto sobre esse retorno de séries. Só que a perspectiva é meio diferente, né? Do que a gente falou no outro vídeo. O outro vídeo, a maioria dos séries já tinha sido cancelado Há muito tempo, elas sumiram E as pessoas pela nostalgia querendo trazer de volta Essa é uma série extremamente importante Agora, ela fala sobre temas atuais E ela é sobre uma família latina é, E o motivo do cancelamento dela Foi simplesmente por alegações de não dar lucro e é uma série que estava sendo comentada, tinha bastante visibilidade, principalmente LGBT e Latina, mas era uma coisa que foi cancelada simplesmente por parte financeira, sendo que tinha um trabalho social muito importante que estava sendo feito ali na série, e isso foi tirado da gente. Então, a gente acreditou ser outro debate, e a trazer um debate muito importante é que a gente vê um projeto que a gente pode ser visto, né, vindo de volta. Sim, isso foi inesperado. Eu acho que a última vez que eu vi isso acontecer foi em Brooklyn nine E Brooklyn nine também é uma série com muitas coisas importantes dentro. Apesar de ser uma série de comédia também, e ser uma série policial, ela tem personagens muito pesados, ela tem histórias muito incríveis. E ela tem muita representatividade. Eu acho que tem dois caras brancos e uma mulher branca na parte principal. E o resto é todo mundo LGBT, é, latinos, negros, sabe? Tem uma... uma um... Tem um cuidado muito grande com essa parte. E toda essa representatividade é feita com responsabilidade. Não é baseada em estereótipos, nem nada. Eu não assisto, só que eu acho muito importante ela existir. Então, assim, gente, não é porque eu não vou assistir que eu não vou querer que ela exista. Então. Ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar também que pessoas que não gostam de The Time, tudo bem, a gente entende. Tava chato a gente ficar triste, tava. <risos> não, tá, mas a gente, tinha, a gente tinha motivos. <risos> Aí, a gente teve uma perda grande Deve, por conta dessa série. é boelita, sabe? Foi duro. Mas a gente entende que, assim, pessoas que não gostam da série não vão entender porque ela é tão importante. Mas você tem que reconhecer certos pontos, você tem que reconhecer que se as pessoas estão falando sobre essas coisas, sobre ser LGBT, sobre situações de política do Trump sendo latino, sabe? Essas, essas, essas pautas, elas precisam ser faladas e poucas estavam falando. Principalmente em comédia, sendo tratada de uma maneira respeitosa e que funciona com as piadas certas, com os tomos certos. Bom, depois de todo esse amor que a gente expôs aqui para a Wonder Time, a gente quer saber de vocês. O que, é que vocês acharam dessa volta? O que, é que vocês acham sobre séries serem descanceladas e não serem revividas de anos depois? Comenta tudo aqui pra gente. Não esquece de ir nas redes sociais, Twitter Instagram. Tá lindo. Dá um amor pra gente lá. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até tchau, mais. tchau.